aí, rapaziada, a estamos de ontem oh, como mais <risos> um Rei Evil. Sim, rapaziada, o Caverninha vai simplesmente lhes dizer que tá curtindo esse game, hein? Hard, periculoso e safado. É mesmo? O <risos> que que acontece? É disso. A parada tá ficando altamente sinistra. O Leon já está preparado com o seu cabelinho. Vamos? Começou? Ah. Rapaziada, tô calmo. <risos> Ah, meu Deus, estamos na cidade aqui já tranquilo. Altas galinhas profissionais, ó. Ó. <risos> tem ovo, a galinha? Oh, meu Deus, não tem nem ovo. Oh, peraí. Ô, oh, louco o jogo. Peraí, tio. Vamos lá ver Nossa. qual é que é desse Loki. Vamos lá já derrapar. Trouble Ó, oh, sintomas, hein? O Loki ali está. Oi, dá rasteiro com os sintomas. Peraí, será que a gente picou nessa porta aqui, Helena? do bolt side. Pode estar do outro lado. Vamos corrigir na porta ali. Tranquilamente, Leon. Ó, oh, três travinhas diferentes, Ó, oh, meu Deus, o Leon já tira seu Cybernetic phones. Deixa eu pegar aí no mapa ali, ó, o Olha o mortandelo, Dellow. Oh, Espera tio Fortix. Ó, louco, tio. Rapaziada, o presuntoide. Um é o Esse tem, ó... Rapaziada, o presuntoide um tem habilidades. Sim. Eu vou deitar vocês tudo na porrada aqui dentro. Oh, Beto, aqui é... Esse é o novo truque. Oh, look, você viu a girada dele? que a cabeça de loja. Ó, ó. Sai de perto, hein. Ó, ó, ó. Sai, sai, um bracinho. Ei! Peraí, vira dois. O quê? O quê? Dois? Ô, jogo, vou sair correndo. Peraí, peraí, chavinhas, chavinhas. Vamos pegar as chavinhas pentas. Ah. 36 metros. Dá o carrinho por baixo dele. Vamos ver se é o cara mesmo. Viu? Vamos de peito desse. ninguém ah, conhece ah, o carrinho do livro. Estou bem, estou calmo e tranquilo. <risos> Primeiro essa chavinha B até o de baixo da mesa ali. Oh meu Deus, já é passa flipa. ó, oh, oh! oh, oh, eu sabia já. Ah, beleza, só para testar. Ó, dar ó, dar talvez deva cortar energia. E <risos> O preso um TED está vindo. Ah, deve ser para cá. Tranquilo. Oh! perto aí, que cortar energia? E aí todo mundo? o preso de aqui, de Nossa senhora! Tem uma chave aqui do lado do jogo. Olha aqui, cortaram a energia, Leo. <risos> oh, vaza. Peraí, agora a gente pega essa chave. Oh, meu Deus. Deus. Lena. Oh, os caras já tá atrás, hein? Tá catarrando. Pegamos a chavinha. Tranquilo, chavinha. Tem que parar daqui. Ó, atrás dos porcão, os caras escondem ouro. É. Beleza, ó, ó, ó, Leon, vaza. Oh meu Deus, eu vou dando um carrinho e tudo, tio. Aquele jogador de futebol, Leon, número 10 do Flamengo. Tranquilo, ó. Oh. Tem outra chave ali, 40 metricos Tá na correria. Beleza, ó, oh, ó, oh, oh, pera aí. Ô um oh, louco, o tamanho da caixa, tio, empresarial. Ai, meu Deus, pega do outro lado. Rápido, o Rápido. um TED vai vir, meu. Eu já tô te avisando. Tranquilão. Chavinha. O que, que eu disse? Tem lock voando, hein? Oh, tem lock já. Fungando na minha cabeça aqui. Pega a chave ah, já, Duas chaves. Duas. Oh, louco, ele já tá aqui, tio. Ó, ó, ó, escadão, escadão. <risos> nem uma graça, hein, jogo. Pelo amor de Deus, hein. Vamos parar com esse negócio. Rapaziada, o Leon calculou. Ele tinha que fingir de morto pra dar tempo do de olhar para o Leon e fazer a Helena ter tempo de vir. Olha lá, olha lá. Ó. O Presumtede já tá vindo, Eu Espero que você esteja bem. Beleza. Rapaziada, vamos, vamos manter a seriedade aqui, pelo amor de Deus. Ó, a outra chave tá ali. Olha a mãozinha já saindo do chão. Oh, mas não é aquela chave ali não, hein. A Helena vai abrir o, o, outra porta. Dá uma carrinho se não! Ah, aí, aí, aí. Oh, aqui. Beleza, pera aí. É aqui, É ali ela. Ó, ó, aquela porta ali, oh, rapaziada, os caras estão tá divididos em 30. Enquanto isso, vamos procurar uns itens bentos aqui. Ó, oh, o cara giga capoeira. Ó. Oh, sai por aqui. Rapaziada, tô correndo. Presa eles não esperam os filhinhos. Ó, oh, jogo, eu disse. ó oh, meu Deus, não, hein? Janta. Olha! Oh, oh, que é isso, vale? Rapaziada, os caras não brincam, não espero por mim, não. Ó, ó, abriu, abriu. Sim. Tranquilo. Ó, meu Deus. Vaza ali, corre. Tem outra chave aqui, hein? Ó, ó. Os caras escondem, tio. Eles mostram aqui ali. Ó. Ó. Oh, Presumo já sai. Pega a chavinha. Será que tem mais coisa aqui? Você não pode, tio. Ora. Peraí. Tem uma escadinha ali. Será que tem macetas? O é. que, que eu disse? Eles guardam os itens atrás aqui. Peraí, Leon. Ó. Ó. Vaza por aqui. Pega as cadetas. suga las é. Ô, Helena, espero que você já esteja aí em cima, hein? Peraí ela tá vindo. Ela tá vindo. Peraí, peraí. Qual é que é? é. Helena! Tá é me ouvindo? Peraí. Cadê ela? Pera aí, ela tá vindo. Ela... Não, o jogo, oh, meu Deus, olha aí tio, o tamanho do tesouro, a ah, realeza britânica. E tudo mais, joga hum, ali. Não, não. aí. Jogo, os Loki vem atrás, tá no telhado dele correndo atrás de mim. Ah! E que eu... oh, meu Deus, pera aí, Helena, você tá de boa? Ô oh, meu, Deus, tem que terceirar usar chaves, Leon. Você nem fala aí. Beleza, tá calmo. Tô então, com as três chaves. Ó. ó, flipa rola tranquilão, volta. Agora a gente vai usar chaves para abrir a porta. É. Ó. Ai. Oh. Roger, Até, Roger. A gente não espera filminho, rapaziada. Beleza. Tô calmo. Ele tá falando altas pispas aqui. O porcão, tio, tem como da ele? Nossa, treina ele, <risos> Oh meu Deus. Leon, para de zoar, tio. Oh, no... Preso um TED! que é isso, jogo, ah, já tô apertando o botão aqui. Ah, já tô apertando! Nossa, jogo! Que isso? Meu Deus, deu certo! É... Nossa senhora, foi rápido esse, hein? Leon, dá não... um Oh meu Deus! Suco! Suco de preso um TED! Rapaziada, ó, caldo de cana, é tipo, ó, suquinho, natural, ó, tem até um copinho aqui, What's a sorry? cuia, you beleza? To e toma. Rapaziada, mais ou menos assim, quem mexe com o Leon vira caldo de coenas. Com esse mesmo sentimentos de suco vitamínicos do presunto tag um Ted. Vamos abrir a porta. Ó. Oh, oh. <risos> Peraí, Leon. Oh, Ada. Ada? Oh, oh Deus céu. Vamos seguir Rapaziada, aí dessa sai, sai boas. Beleza, anda. Vamos atrás de algumas respostas. O Caverninha já tá calmo, tio. oh meu Deus do céu. emoção demais estar com esse Leon aqui, hein. Beleza, tranquilo. Vamos bicar essa porta aqui? Ó. Ah. Ah. Tá trancado. Beleza. We just find another way through. Rapaziada, vamos ficar esperto, hein. Vamos ficar espertos. Oh. Ó. Rapaziada. We've got to make it to that elevator. Run! Run! Hum, Rapaz, tipo, ele tá rando altos ratos mortíferos aqui, hein? Iguanas e outros tipos de tamanho tá a bandeiras implantados com chips da Umbrella. Eu estou calmo. Olha aí, galera. Oh, laser! ali o que? O quê? Pegou! Pegou o jogo? Pô, não tem como passar por baixo, não, o jogo? Aí é me tirando, hein? Aí é me tirando. Não é. Tá vindo mais, hein? Tá vindo mais. Ó, oh. oh, Leon Pegou de novo o Leon oh, meu Deus. O que acontece, o Leon tá com o cadastro amarrado? <risos> Aí pega os leis Peraí, A gente tem que chegar lá do outro lado, é isso O oh, meu, o já tá lá, de boa, tranquilo tá, agora foi, jogo, agora foi <risos> ah, Calma Rapaziada, o que que acontece, o Leon foi testar Pronto, ó oh. Ó, oh, louco, de novo Olha, eu vi um símbolo ali, BSA, hein? Vamos ficar esperto eles chegaram primeiro, o já tá desmaiado no chão, ó. Desacordado. Ah, 30 dias tem depois. Leon, foi mal, Ai, meu Deus do céu. Depois a gente foi pela escada. Pois é, não pode zoar no hard não, hein. Vamos ficar esperto. Perdemos três paradinhas devidas. Que era simplesmente, facilmente, desviável mas o caverninha, o caverninha acordou hoje, o espírito Francisco da tá, tá zoeira, oh, mas quem que é o Francisco? Você não sabe nem eu. Eu Tô calmo, mas... Ser, será que existe algum cavernal aí Francisco? Eu, eu acho que não existe em Francisco, tio. Ah, beleza. Fazer, olha o tanto de caixa, tio, ó. Vamos continuar essa parada aqui. Aperta os botões, ó, simultaneamente. Beleza, jogo. Mais caixa. Não tem como correr. Ó. Beleza. Duas caixinhas, um vai tranquilo. Tudo na tranquilidade. Rapaziada, estamos é, cheios de munição aqui, hein? Vamos parar com isso. Ó, ó, ó, tem Loki lá do outro lado, hein? Olha lá, é o Chris? É o Chris é aquele Loki ali, hein? Patola, forte, barbinha. O cabreiro já está ligado nesse tipo de pessoa da BSAA. Olha lá, ó, ó. O que, que eu tô falando? Cabreiro, né, Rapaziada, meu... está é, rolando Resident Evil 5 ao mesmo tempo do 6? Não. Ô, jogo, tem que abrir a porta. Oh, meu Deus do céu, que a abrir a porta, cabreiro. É, é, é, é. é... Nossa, eu não entendi. Vamos, abrir. vamos, vamos parar, cabreiro. Vamos jogar parada é. séria. Olhinho, também tá não, né? O que, que, eu, eu quero jogar uma parada séria e o quer derrubar as portas. Oh, meu Deus, calma ali. Beleza. Ada! Vale ratorama! Quase ah! tá rolando um ratorama aqui, hein. Agora o caberninho já perdeu três vidas aqui. Ó, oh, oh. explode. Aí, será que eu tenho que só explodir a parada? Peraí. Pera Leon, Helena, come in. Tem que explodir para aqui, Jogo? Estou tentando manually, a Rapaziada, como é que é? Bypass it manualmente. Oh, beleza. vai que cuidar dela aqui, ó. Onde é, a deixar, tio. a armia é, é garantida. Já conseguimos, hein? Conseguimos uma parte. Ó, oh, tem que proteger a Helena. Calma, seu Loki. Ó, oh, louco! Oh, nossa, você é área aí. Halfway there. Halfway there. Vamos ficar calmo. Oh, oh, meu room Deus, Deus. podia Helena, em jogo? Aí não, hein, tá nascendo um monte Security agora. Two. Ah, Helena, calma aí, tia. Ah, meu Deus do céu. Rapaziada, a Helena tá tentando hackear as paradas. Quase lá, in room Rapazada, a saída está muito travessinha. Oh! Nossa, como é que é jogo? Nossa, Ratorama, tá turbo Agora de Calma, agora a o o o o o o o Oi <risos> Helena, se você não ficar esperta aí, você vai explodir as pernas de... Ah, meu, Taos Ó Beleza, rapaziada, o que. King... Ó, ó, ó, ó Rapaziada, dois negócios abertos aqui, sem nada dentro Vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Rapaziada, vamos ficar espertos aí, ó, vai rolar uma informação aqui Ao vivo para a TV negra, brancos morreram Vamos dar o fora daqui Ah, oh, tranquilo, vamos continuar o jogo Ó, já pula lá pra baixo Que isso, Leon? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ver Eita